Olá, sou Luana Rodrigues, psicóloga e pesquisadora integrante do Nages. Realizei uma pesquisa com o objetivo de compreender a história de mulheres jovens que tentaram suicídio e assim conhecer o que elas tinham a dizer. Em 2018, o Ministério da Saúde divulgou que mulheres com idade entre 15 e 29 anos são as principais responsáveis por tentativas de suicídio no Brasil, o que reforçou o desejo de ouvi-las. Foram entrevistadas 12 mulheres, com idade entre 18 e 29 anos. Elas tentaram suicídio pelo menos uma vez e passaram por internação no Hospital Espírita André Luiz. No encontro com cada uma, o convite era para que ela contasse sua história de vida e experiência com a tentativa de suicídio poderia levar o tempo que fosse necessário e dar detalhes de tudo que fosse importante. A partir das temáticas que apareceram nas entrevistas, foram construídas duas histórias ficcionais, ou seja, um embaralhamento de muitas vozes. As histórias são reais, na medida em que remonta trajetórias vivenciadas. Esta é a Olga. Ela tem 28 anos e é do interior de Minas. Teve uma infância baseada a muita confusão e agressão. Seus pais eram violentos e quase não demonstravam afeto por ninguém. Quando chegou o momento de entrar na faculdade, foi um grande alívio. Enfim, estaria livre das violências vivenciadas. A calmaria não durou muito tempo. Começou a namorar com Pedro. E mais uma vez brigas constantes. Por diversas vezes sofreu com empurrões e socos. Olga não sabia como terminar esse relacionamento porque tinha medo dele não aceitar. Em um momento de desespero tomou uma garrafa de vinho e tentou pular da janela de seu quarto no quinto andar. Foi impedida pelos vizinhos que perceberam o que estava acontecendo e arrombaram a porta de seu apartamento. Após o episódio, passou alguns meses na casa dos pais. Conversaram muito, então ela entendeu que precisaria de ajuda profissional e iniciou um acompanhamento psicológico. Jussara foi diagnosticada com uma doença rara, autoimune, aos 17 anos. Desde então, sentia que nunca mais teria uma vida normal. Foi a inúmeras consultas médicas e nada adiantava. Os sintomas estavam sempre presentes. Preferia morrer a continuar levando uma vida repleta de limitações. Quando completou 21 anos, conheceu Jorge. Sua vida ficou mais feliz. Em meio a tanto sofrimento, algo bom havia acontecido. Certo dia, tiveram uma discussão e ela se sentiu sozinha e muito desamparada. Decidiu que havia chegado a hora de morrer. Afinal, todo mundo morre um dia. Vestiu sua roupa preferida, colocou sua música preferida e tomou toda a medicação que encontrou em casa. Desmaiada, foi encontrada por sua mãe e encaminhada ao hospital. Foram longos 15 dias de internação e muita reflexão sobre a sua existência. Hoje, ainda está em acompanhamento psicológico. Essas histórias pertencem a inúmeras mulheres. O contexto de violência familiar, violência nas relações amorosas, abusos sexuais e comorbidades foram os principais motivadores para a tentativa de suicídio das mulheres entrevistadas. Sempre que necessário, procure um profissional que possa te auxiliar. Vídeo baseado na dissertação Narrativa com mulheres jovens que tentaram suicídio. Desenvolvida por Luana Rodrigues de Freitas Alves Amarante com orientação de Luciana Kind. A pesquisa foi realizada entre 2019 e 2020 no Programa de Pós-Graduação da PUC-Minas na linha de pesquisa Intervenções Clínicas e Sociais e fui bolsista da FAPEMIG. No grupo Narrativas, Gênero e Saúde, temos experimentado novas formas de falar sobre nossas pesquisas. O que achou deste vídeo? Deixe seus comentários.